Hoje eu vim aqui fazer um apelo para vocês. Cook Monsters. Tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem que vocês estão leite com biscoito E hoje eu tô trazendo pra vocês uma programação um pouco atípica Eu não costumo fazer esses vídeos Eu não costumo dar minha opinião sobre certos tipos de coisa Mas ultimamente, né? Aconteceram várias coisas, tanto no mundo, tanto quanto próximo de mim Com pessoas que eu conheço Que eu preciso contar pra vocês a história de um menino Ele tinha 18 anos Tava aproveitando a vida agora, há pouco tempo ele fazia parte de uma família preconceituosa, que não aceitava a orientação sexual dele. Eu não vou dizer o nome dele, porque eu quero preservar a imagem dele e a imagem dos pais dele, mas eu estou dizendo ele, porque hoje em dia ele faleceu. Na verdade, acho que fazem uma semana já que ele faleceu. E eu tenho um pouco de remorso sobre uma situação, porque eu o conheci por ser ex-namorado de um amigo meu, e por conta da vida e por ele ser novo demais, ele acabou traindo esse amigo. A galera ficou meio chateada, incluindo eu, e a gente deixou de falar com ele. Há quatro semanas atrás eu encontrei com ele no shopping e passei por ele, é... ele quis falar comigo e eu fingi que não, não tinha o visto, ainda por ter essa, essa mágoa com relação ao que aconteceu. E sabe, tipo, uma semana atrás ele, ele faleceu Então isso pesou muito na minha consciência Então eu parei pra repensar muitas coisas ao meu respeito Eu quis trazer essa, essa visão pra vocês das coisas Talvez... E o mundo seja um pouco melhor se as pessoas começassem a dar mais valor às pequenas coisas, sabe? A perdoar certas coisas, porque nós somos humanos, nós erramos E às vezes não tem nem maldade imbuída na situação Só aconteceu, foi uma fatalidade E ele não tinha nada, ele era um menino saudável De repente ele teve uma dor de cabeça e pum, apagou e nunca mais acordou E isso é tão estranho, porque ele só tinha 18 anos, sabe? eu tenho 25 eu podia, podia ter sido eu, sabe? Eu podia ter falecido. Então, cara, eu quero dizer pra vocês e fazer esse apelo no sentido de que não deixem de dizer pras pessoas eu te perdoo, não deixem de dizer pras pessoas eu te amo, principalmente aquelas mais próximas, sabem? Os seus pais, os seus melhores amigos, as pessoas que estão com você todo dia, não deixem de abraçá-las, não deixem de dizer aquilo que vocês pensam a respeito delas, porque simplesmente elas podem ter uma dor de cabeça e não tá mais aqui, então amem mais, sabe, respeitem mais, vivam mais felizes, e eu espero que tenham um pais que também estejam me assistindo nesse momento, porque é, os pais dele eram é, preconceituosos, né, eram homofóbicos e não o aceitavam, então você pai que me assiste e que talvez tenha uma, uma rusga com relação ao que você sente pelo seu filho, por ele ser diferente, porque ser diferente não significa que é ruim Tente é, mudar isso em você Ame o seu filho sua filha Do jeito que ele é E do jeito que ele vem ao mundo Porque ele não escolheu ser assim Ele não escolheu Passar pelas coisas que ele passa Ele não escolheu Porque se ele tivesse que escolher Ele não escolheria fazer parte de uma minoria Que não é respeitada E que muitas vezes nem é ouvida Então ame-o, respeite-o Sabe? Traga isso para você Porque talvez amanhã ele possa não estar tá mais aí, ele possa não estar mais aí vítima de uma dor de cabeça ou vítima de qualquer outra circunstância negativa como anda acontecendo por aqui então eu deixo pra vocês esse pensamento eu sei que não tem nada a ver com a programação habitual do canal eu sei que o contexto não tem nada a ver mas eu precisava dizer pra vocês, pra vocês se amarem mais pra vocês amarem mais as pessoas, pra vocês amarem mais o mundo e amarem quem vocês são, ok? É isso aí, meus monstrinhos. Desculpa pela programação atípica. Até a próxima e falou!